E aí, amigos do Rio Mafra Mix, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos bater um papo com o Dr. Carlos Eduardo Caldeira Santin, médico urologista, e vamos falar desse mês, novembro azul, sobre as consequências, os dilemas, o que, que os homens precisam ficar sabendo. Dr. Carlos, seja muito bem-vindo. Gostaria de agradecer principalmente o pessoal do Rio Maframix Mix, os seguidores à Unimed, que proporcionou a gente falar sobre um assunto tão importante e esclarecer a dúvida para o pessoal aí que quiser saber e, na verdade, tem que saber um pouquinho mais sobre isso. Tá certo, doutor. Eu fiz aqui algumas perguntas para ti e, realmente, a gente fala muito da campanha é, do Novembro Azul, se fala a nível Brasil, todas as redes de comunicação, rádio, jornal, uh, mas, na sua opinião, o que, que falta para isso virar uma ação de fato, ainda mais que o homem gosta de protelar um pouquinho a sua saúde? Sem dúvida. Na verdade, o que mais falta é preconceito, né? Aquela sensação de que se você for procurar um médico, você não deixa de ser homem, ou enfim, o, o, o grande dilema do toque retal, é né? o que, que é, o que, que precisa fazer, enfim. Acho que isso que assusta bastante gente. Câncer de próstata é extremamente prevalente. é A segunda doença mais comum, falando de câncer, de neoplasia no homem, só perde por um tipo específico de câncer de pele. Então ela é muito prevalente. Um a cada seis homens irão ter câncer de próstata no decorrer de suas vidas. E desses, um a cada 36 vai morrer do câncer de pós, vai vir a falecer do câncer propriamente dito. É um número extremamente específico e expressivo se você colocar isso numa população mundial. Então é uma doença extremamente prevalente, uma doença que se você não cuidar, se você não fizer seus exames, se você não conseguir diagnosticar essa doença no início, a chance de você muitas vezes não conseguir chegar na cura, que é o que a gente deseja, com prevenção, com campanhas, enfim, infelizmente o paciente acaba chegando nesse fato. Doutor, e a partir de qual idade esse homem deve procurar ajuda, deve de fato, ó, agora tem que ir para urologista? Quanto que é o start para tudo isso? Há muito tempo atrás, até vem muito paciente hoje no consultório realizando aquela famosa ideia, a partir de 40 anos você tem que ir no urologista. Foram vistos, e a gente sempre tenta se adequar a isso à sociedade, não digo só brasileira, mas americana, é, europeia, a respeito de que não existe uma taxa tão grande de câncer de próstata a partir dos 40 anos. Então, essa, essa ideia mudou para 50 anos. Então, assim... Aquelas pessoas que são meio quietas, que não procuram muito ainda estão mais ou menos nessa faixa etária, ainda dá tempo. Então, a partir de 50 anos, a gente recomenda as avaliações, os exames de rotina com o urologista ou seu médico clínico, em especial a urologia, porque o câncer de próstata é tratado por essa especialidade junto com a oncologia, a partir de 50 anos. Se caso o paciente tenha algum fator de risco, quais são os fatores de risco? O principal de todos é o histórico familiar. Meu pai teve, meu irmão mais velho teve, meu irmão, enfim, teve algum tio, é, parente próximo do meu pai, da minha mãe, enfim, parentes de primeiro grau, muito próximos, pertos, isso é o primeiro fator de risco para você ter o câncer de próstata e desenvolver. Segundo, pacientes da raça negra, pela questão genética, eles têm uma incidência maior a ter câncer de próstata. E outra coisa que a gente pode resolver aí historicamente, porque você tem um histórico familiar não depende de você, você é, ser da raça, qualquer raça que você seja, no caso aqui, afrodescendente, também não depende de você. Agora, sedentarismo, obesidade, são fatores que realmente... É, aumentam o índice e a chance de você conseguir desenvolver o câncer de próstata. Então eu diria assim, começaria com 50 anos para a população geral, consultas anuais, e 45 anos, a gente adianta 5 anos para quem tem esses fatores de risco. Se porventura você não chegou nessa idade, quer consultar com algum urologista, algum médico de sua confiança, fique totalmente à vontade. Mas a gente sempre recomenda a partir dos 50. Se você já passou dessa idade e até agora você não fez, não se preocupe com o que já passou. A partir de agora começa a fazer essa rotina que com certeza vai ser benefício tanto para você quanto para sua família. o câncer de próstata também é considerado uma doença silenciosa. É... Como é que a gente consegue observar esses sinais? É justamente por isso que a gente faz até uma analogia com pressão alta, né? A hipertensão, que é uma doença totalmente silenciosa até dar algum problema. O câncer de próstata não dá sintoma nenhum. Então eu não devo esperar um sintoma para procurar meu médico. É por esse motivo que a gente estipula uma idade, 50 anos ou 45, para quem tem fator de risco. Se eu for esperar o câncer de próstata evoluir e dar algum tipo de sintoma, na grande maioria das, das vezes, mais de 95% dos casos já está um câncer de estágio avançado, já está um câncer muitas vezes metastático. Então, o ideal nosso é pegar esse câncer no início. Como que eu pego esse câncer no início? Fazendo exames de rotina. Fazendo exames de sangue, fazendo avaliação urológica, fazendo avaliação anual, para que no início de um câncer sendo diagnosticado, possa ser visto qual o tipo desse câncer, porque não é todo tipo de câncer que mata. Existem cânceres de próstata, se posso dizer assim, que são menos agressivos, cânceres que são moderadamente agressivos e cânceres que são bem agressivos. Então, essa avaliação só é feita pelo profissional, pelo urologista, e a gente consegue fazer isso. Então, como não tem sintoma, eu tenho que procurar a partir da incidência. A incidência mundial começa esses cânceres a partir de 45, 50 anos de idade. Então, essa é a ideia que a gente vê. Um câncer tem um desenvolvimento muito lento em se tratando de câncer de próstata. Se Deus o livre hoje, um paciente na população começa a ter uma célula que se multiplica de forma desorganizada... Hoje, uma média para esse câncer evoluir a matar uma pessoa gira em torno de 15 a 20 anos. O que eu quero dizer com isso? Então eu não preciso fazer? Muito pelo contrário. Se eu fizer um exame hoje bem feito e anualmente, num período de uma doença desenvolvendo 10 a 15 anos, eu consigo pegar nesses tempos muito iniciais a doença em estágio inicial. Eu fazer um diagnóstico hoje, fazer um diagnóstico aqui em 6 meses, provavelmente vai ser o mesmo tipo de doença, porque ela evolui muito lenta. Mas se eu não fizer nada, lá na frente a conta vai vir. E daí vai ser uma doença extremamente agressiva com o passar desse tempo mais mais alongado. Ou seja, 45 anos para fator de risco ou 50, tem que procurar um médico. Sim. Doutor, nós falamos, o já falou da obesidade, falou da, do sedentarismo. Agora para a gente reforçar um pouquinho mais essa questão da prevenção. Diz que a prevenção é o melhor remédio e o que mais a gente poderia fazer englobando essa questão? Uma recomendação sua na hora da prevenção. Essa palavra é extremamente específica para o câncer de próstata, porque não tem como prevenir o câncer de próstata. O que a gente consegue fazer é diagnosticá-lo no início. Muitas ideias têm sido feitas, respeito, é de coisas alimentares, porque você vê, por exemplo, um tumor de pulmão, um tumor de bexiga, que está é na área urológica, principalmente, ele é muito relacionado ao cigarro. Então, se você tiver um tabagismo menor ou se você não fumar, a chance de você ter esse tumor é bem menor. Então, você consegue, entre aspas, prevenir dessa forma. No câncer de próstata não existe isso. Então, não tem o que eu faça. Ah, eu como tal tipo de alimento, eu faço tal tipo de coisa, eu sou extremamente regrado, eu tenho uma atividade assim, então não é sinônimo que você com certeza não vai ter o câncer de próstata. Então, infelizmente, não há nenhuma pílula mágica para gente tomar, para dizer, estou sendo prevenido. Claro que, até como eu comentei, o sedentarismo ajuda, a obesidade, isso você consegue controlar, mas não é sinal de que um atleta não possa vir a ter o câncer de próstata. Como ela não é prevenida, eu tenho que, pelo menos, se caso eu for eleito, né, por destino de ter essa doença, eu tenho que achar la no início. Então, a orientação que eu faço é, acho que todas as perguntas mesmo que encaixam em uma só, é o paciente começar a fazer as suas as avaliações de acordo com o seu médico. Ah, eu não, tenho, não sigo nenhum médico, geralmente o homem não tem... A mulher, desde que começou a menstruação, já tem o seu ginecologista. Aconteça uma coisa aí o ginecologista vai meio que triando para os lugares. O homem não tem muito essa cultura. Tudo bem, se você não tem nenhum médico que acompanha você, a partir dos 50 anos você começa a acompanhar inicialmente com um clínico, e ele vai direcionar você a um urologista ou um profissional da área. Ou 45 anos você tem uma, uma, uma, um fator de risco que a gente já comentou. Então o que eu oriento na realidade é fazer os exames de, de, de prevenção. Exame de sangue não é suficiente para a gente observar apenas o câncer de próstata. Exame de sangue, o famoso PSA, é um dos exames associado à história, associado ao toque retal, que muitas vezes é necessário. Isso vai ser uma, um acordo de você com seu médico. A seu histórico familiar, a seu exame físico como um todo, não apenas o exame da próstata. Ou seja, tudo vai balizar a gente se esse paciente tem uma chance ou não ter. A grande maioria dos exames de rotina são muito tranquilos, são muito sossegados. E em casos de início, muitos tratamentos de câncer de próstata, eu citou um pouco de tratamento, são só acompanhamento. Antigamente, na década de 70, 80, 90 até, era muito sinônimo do paciente, aqueles biotípicos bem claros do câncer, paciente morrendo, paciente sem cabelo, tal. Para o câncer de próstata, hoje em dia, devido ao acordo, devido ao avanço da medicina, cada vez mais a gente pegando a doença no início, a cura chega em 90%, 95% dos casos. Então, são tratamentos bastante agressivos? Pode ser que sim, dependendo do tipo de câncer que esse paciente a ter. Mas a gente consegue através de cirurgias, a gente consegue através de radioterapia, usando medicina nuclear, bracterapia, RAIFO, são várias técnicas diferentes que a gente pode difundir para tratar um paciente. Quem que vai definir a técnica? O tipo do tumor, o paciente e principalmente o conjunto, paciente, familiar e médico. Eu nunca deixo um paciente, nesse caso, só o paciente. Mesmo sendo um paciente idoso, sendo um paciente que tenha consciência, eu sempre trago um familiar junto na consulta e solicito. Na próxima consulta, senhor fulano, quando o senhor voltar, traz algum parente seu, sua esposa, filhos ou algum amigo que o senhor confia muito, alguém que vai te trazer prazer. Divida essa responsabilidade não só com você. Qual que é o tratamento que a gente vai fazer? Eu vou expor na mesa. No seu caso, o melhor tratamento, a minha indicação seria esse, mas a gente tem essa, essa, essa e é outra opção. O que, que o senhor pretende fazer? No seu tipo de tumor, eu oriento a gente a aguardar. Vamos fazer biópsias, é, dependendo do protocolo que a gente use, semestrais, anuais, e a gente vai desenvolvendo. Se porventura um tumor, que eu falei, pode ser uma coisa mais leve, ele pode evoluir com o passar do tempo. Se caso ele evoluir, como ele tem um, um gap longo para poder matar esse paciente, a gente consegue pegar e sair da observação e agir, se for o caso. O que eu quero dizer com isso? Existem inúmeros tratamentos. O mais importante não é o tratamento, isso eu deixo para depois. Vamos primeiro ver se você tem, ou melhor, tentar pegar no início. Prevenir não tem como, mas a nossa prevenção, digamos assim, é fazer os exames em dia e diagnosticar precocemente. Doutor, resumindo aí, se a gente pode resumir numa palavra... A prevenção é procurar o médico urologista. Sem dúvida nenhuma. Doutor, a gente está no Facebook, no YouTube, no Instagram do Rio Framix, também na web rádio, divulgando essa entrevista. E para quem gostou desse bate-papo, quer continuar, conversar contigo, onde que procura, Quais que são as redes sociais que o senhor tem, clínica que o senhor atende para dar sequência à conversa. Perfeito. Tem o Instagram, né? É CEC Santinho, na verdade é Carlos Eduardo Santinho. Mas isso é bem fácil de procurar. Aqui, aqui na região de Mafra, eu atendo na Clínica Ritmai. E a partir de janeiro, na Clínica Santa Maria, provavelmente. A gente está fazendo essa, essa colocação, mas com certeza, acessando o Guia Médico da Unimed, você consegue encontrar a gente com bastante facilidade. Com bastante... Estamos atendendo vários dias da semana. Então, a gente consegue tentar atender da maior, maior forma mais célere possível. Muito bem, esse foi o momento Unimed para falar um momento tão importante como esse do Novembro Azul. A gente volta a qualquer momento com muito mais informação. Obrigado, doutor, seja bem-vindo. Eu que agradeço. Sempre. sempre à disposição. Até mais.